Pouco mais de um mês depois do início dos testes da vacina chinesa Sinovac contra a Covid-19, o Centro de Estudos do Complexo do Hospital de Clínicas consegue uma grande vitória. O local que gera o centro mais avançado no recrutamento de voluntários para a pesquisa no país vai aumentar ainda mais o número de participantes. Então a nossa proposta inicial era a inclusão de 852 pessoas, é, nós fomos o primeiro centro no Brasil a cumprir essa meta, então no dia 12 de setembro nós já estávamos praticamente com esse total de pessoas incluídas e o Instituto Butantan é, nos convidou a continuar a inclusão de participantes para que a gente chegue ao tamanho amostral que é, é, final que é a proposta para o Brasil em torno hoje de 13 mil pessoas. Então, com isso, foi aumentado o número de pessoas que podem ser incluídas no nosso centro, de 852 para 1.400 participantes. O um aumento no número de voluntários é um importante passo para alcançar a segurança e a eficácia reais da vacina. No Brasil, a Coordenação Nacional do Estudo é liderada pelo Instituto Butantan em São Paulo, que envia as doses para instituições que participam do estudo em todo o país. Os testes acontecem na Clínica de Promoção da Saúde, localizada na Rua Padre Camargo 261, no Alto da Glória. A pesquisa é direcionada para profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Os voluntários são recebidos nas salas do centro para avaliações periódicas, onde realizam exames para a detecção da Covid-19, entre outros parâmetros médicos. O cronograma proposto pelo estudo é de um ano de duração e a importância dos participantes seguirem o protocolo de acompanhamento dos testes é fundamental. Então é importante que essa pessoa que esteja participando, ela tenha esse comprometimento de realmente voltar no momento em que foi feito o agendamento e principalmente relatar, se ele apresentar algum evento adverso, entrar em contato com o time de pesquisa para relatar esse evento. Nós sempre fazemos uma avaliação, uma avaliação presencial, é, se houver uma suspeita de um evento grave, nós temos o Hospital de Clínicas, que é o nosso hospital de retaguarda, então essa pessoa também pode ser avaliada no Hospital de Clínicas. E nós estamos acompanhando diretamente todos os casos. Para quem quiser fazer parte do estudo, as inclusões vão até 30 de setembro. Os interessados podem enviar e-mail para sinovac.hc.fpr.br ou via WhatsApp pelo telefone 41 98522 5146 e a participação na pesquisa fica condicionada a alguns critérios. Além da atividade da exposição, eles são pessoas previamente saudáveis ou se eles têm alguma doença, essa doença prévia deve estar controlada, não pode fazer. O uso de, imuno, de drogas imunossupressoras, e eles vão ser monitorados num período de até 12 meses. Nesse período, tem algumas visitas que já, já são pré-agendadas aqui no centro, onde vão ser é, é, avaliados por uma equipe médica, vai ser feita uma coleta de sangue, para a gente observar a resposta né, ao, a, ao produto que está sob investigação ao longo dos meses.